Bom dia, você quer receber dicas grátis de como emagrecer de forma fácil, simples e eficiente? Quer receber essas dicas grátis? De como perder os quilos do seu corpo? Se inscreva neste canal do YouTube e receba dicas grátis de como perder os quilos do seu corpo de como perder a barriga também e assuntos relacionados a emagrecimento. Bom, as pessoas muitas vezes elas querem saber se fazer exercícios físicos a pessoa consegue emagrecer sim se você pegar um profissional de saúde e contratar ele ou talvez um professor de educação física talvez para fazer exercícios para perder os quilos do seu corpo vai funcionar agora se você fizer por conta própria você tem um grande risco de fazer exercícios físicos e não conseguir perder os quilos do seu corpo. Por isso, a balança para ter certeza.